can you be cold -hearted? when you get that fire burning up inside. never that love, love, love. a can... bora customizar um jeans E aí meus cookmonsters mais lindos do mundo, tudo bem com vocês? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Como eu tô super mega, hiper power inspirado nesse novo filme Guerra Civil que conta a história do Capitão América versus o nosso queridíssimo, não tão queridíssimo assim, Homem de Ferro. Então eu estou aqui hoje para customizar um short super maneiro com a bandeira dos Estados Unidos pra deixar o mundo ainda mais estiloso e pra mostrar pra todo mundo que eu sou Team Capitão América. Você vai precisar de um jeans, pincéis, fita crepe, tintas de tecido azul, branco, preto e vermelho, um molde de estrela feito em qualquer papel, uma esponja. Preenche uma parte do jeans com tinta azul. De estrelas, eu pinto um contorno de onde eu quero que elas fiquem. foi uma parte de fora das estrelas com tinta preta para deixar uma profundidade bem maneira. Mesmo esfumado no contorno da costura do jeans, e isso vai deixar a pintura ainda mais legal. molde de estrelas, a tinta branca e a esponja, eu preencho de modo bem rápido o desenho delas. E com um pincel fino e com muito mais calma, eu vou acertando todos os detalhes das pontinhas da estrela com tinta branca. Lado do jeans, intercalo fita adesiva e pinto de vermelho. <SIL>. Depois de seco, eu retiro a fita e preencho os espaços de branco. Com o preto, eu faço a mesma sombra ao redor da costura que eu fiz do outro lado do jeans. dobro a barra do shorts para deixar ele ainda mais estiloso e coloca rebites nas costuras do bolso. E tá tudo pronto. Fizerem um shorts parecido ou uma calça, ou que vocês acharem legal com essa estampa que eu ensinei nesse vídeo, não esquece de me mandar foto, porque eu fico super, super, mega, hiper feliz quando eu vejo o trabalho de vocês aí do outro lado. E outra coisa, se você aí tem algum problema, alguma psicopatia, alguma coisa que você quer contar O tio Otávio aqui, pra ele ajudar você a resolver, me manda um e-mail lá no blog do canal pra eu, quem sabe, num vídeo novo que eu pretendo gravar, responder as suas perguntas e os seus problemas. Então é isso, mil beijos pra vocês meus Cook Monsters, até a próxima e falou!